E estamos de volta Rapidinho aqui até E aí dá um rolézinho agora por aqui? Porque que a gente não conhece, né? É arriscado da rolê onde a gente não conhece. É, se for ver esse corredor que a gente pega. Mas for ver as merdas que a gente já faz. Vamos mandar, vamos mandar. Todo mundo cortou aqui. Vamos cortar. trabalhador é algum lugar que vem de peça aqui termina bonita né? polícia entrar aqui ah eu acho que eu conheço ah, a saída acho que aqui é o rio né é isso mesmo Na verdade, esse monstro tem a parte alta, tem a parte mais baixa. o homem Porra. Vamos pra cá de novo, só que agora a gente vai retornar por cima, a gente vai direto, no final a gente entra à direita e aí... A gente pega a direita, contorna e sobe de volta. E a gente vai almoçar o quê? Subiu Wallace. É, porque Eu não tô afim de ir em restaurante não. Não gosto mais rápido. Até pela questão de horário, né? Pega no corredor na cidade dos outros. Aqui tem muita moto. Vou introduzir aqui, encosta, é pra cá mesmo. Tchê Burger? Porra, o é um Mario, velho! Mario Burger? Você me lembra que tem um Luigi ali na frente. Ih, velho, será que... Tem volta daqui? Tem que ter, senão faz fazendo uma merda da porra Ah, tem, tem, tem A gente entra aqui, senão vai ter que ir lá na cada porra A tá aqui é de bobeira mesmo É, por cá, por cá. Vou vocês o Luigi. It's me, Mario. Ô, o jogou Mario do 64, tá ligado. Saiu, meu tio. Meu tio, meu tio. Porra, meu tio. Quer dizer que não ouviu minha moto, meu tio? É, você tá de sacanagem comigo. É que tem vezes que tem gente que diz que... Não me ouve eu... Porra, velho Se tem uma coisa que esse escape não é É silencioso Tanto que quando rola a, a, as blitz Eu fico cismado de os caras ali ó. E tu pizza e churrascaria Aquilo ali é um Luigi sem barba velho. Sacanagem aqui que a gente almoça. Centro Comercial de filho Onde? É um esticada aqui. senha banco ah, bom aqui, só apertar aquele céu da frente. De Salvador, bagunçando a cidade dos outros, né? Danada! As birra. a menina tudo pequenininha, mas porra, porra de uns cupos saindo rápido. Que porra é essa? E tem a teoria que é esses frangos, cheios de hormônio, ó, serve pra galinha galinha que era para morrer com um ano, morreu com três meses Aí acho que esse hormônio da galinha tá passando para menina Parece uma teoria bizarra, meio preconceituosa mas não é não Tem alguma coisa diferente na alimentação de hoje comparado com a, a de antes Antigamente só não ganhar esse corpo rápido assim não Jennifer Modus merece uma visita. Não hoje. O Motos também. Tem que passar nesse lugar tudo. Agora tem que. Primeiro tem que ter o que comprar, né? Até o momento não tenho nada, graças a Deus! Até porque estamos em período de recessão. Fechei a mão. Eu ia trocar o painel dela, não vou mais trocar painel. Aro, não tô nem aí para aro. x 300 z do jeito que tá vai ficar. Quebra a bola, Eita! mas que, que, que rabo é aquele rapaz. É essa? Tinha tudo ai, que problema, viu? Que problema porra já pulou? Já pulou, né? Isso se entrar aqui? Não, não, hoje não, hoje não, hoje não, <risos> não! Não vou! não pra mim? Tinha não. Problema o cara solteiro, o cara fica agoniado. E se eu tivesse minha porrinha eu tava quieto? Embora não seja lá essa criatura perturbada. Se eu um verde eu vou botar uma aliança no dedo e dizer que eu sou comprometido Você vai ver um bocado de mulher aparecendo <risos> Não, aparece que é, velho Epa! Ataque da gurizada agora Pivete se joga assim no trânsito Nem é aí para pra ninguém, foda-se se você não parar Complicado! Vou dar minha roubadinha aqui Agora eu vou Não tenho vergonha de dizer isso, mas vou almoçar no sub Foda Vou botar minha pajanga aqui Opa lá Não, para lá é vaga de carro o Carro ali Vou deixar minha jonguinha aqui Hum. É isso aí galera Gostar um Para esse vídeo Novos terrenos Nova área está abrindo o um mapa, lembra o dia Jofpares? É isso aí, tchau tchau